Quem falou coffee? E bom, vou trazer o vídeo aqui desse canal Que olha que novidade Reedição Que surpresa, né? Não? É, também bem. Enfim, prometo que esse aqui vai ser o último vídeo de reedição dessa semana Tem um vídeo que eu publiquei mais ou menos duas semanas atrás Com um amigo meu comentou E desafiando eu reeditar o vídeo dele Então vamos lá, né? Mais um vídeo pro conteúdo do canal E tomara que vira list. A única diferença que vai ter nesse vídeo para os outros É que assim nesse aqui eu vou estar tá editando o Sony Vegas E a outra diferença que vai ter é que eu vou ensinar algumas coisas E outras coisas não Tomara que esse vídeo curto, e é isso, vamos lá tô aqui no sony vegas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um ctrl o para eles arquivos de, arquivo. de pastas, agora eu vou tentar achar a pasta não tentar não achar a pasta, no caso a pasta é essa aqui ó inclusive tem um nome bem sugestivo né? eu vou pegar aqui os dois vídeos que eu vou usar aqui no caso, o vídeo que eu vou editar dele é o ele preciso mudar isso imediatamente e isso aqui é a gameplay que eu vou usar de fundo, se pretende usar essa configuração do vídeo exportado para o vídeo daqui, new não é para dar. Então eu vou dar um 1 um, para separar as threads. Thread. É foda, né? Calma aí. Vou dar o um, para separar as threads, mas primeiro eu tenho que deselecionar esse aqui. Agora clicar um delete. E pronto, temos o áudio. E agora nesse outro vídeo aqui, que é o vídeo do walk que eu vou usar. Inclusive todo discreto o walk. Apesar do cara ter milhões de inscritos, eu vou deixar o link dentro da descrição para que ele me processa, né? fazer o okay. quê? Aqui no caso, eu só vou perder o áudio, tá? Que essa que aqui por aqui. E.. É isso, temos a gameplay de fundo. Agora vamos salve, o, rapaziada. É ele falou salve. Ah, salve, frequência. Salve, salve, rapaziada. Tupo. Beleza. Eu uh, só vou dar uma baixada nisso aqui, senão vai ficar mais tupo, alto que no áudio. Tá, tupo, tá, tupo, tá, tupo, calma aí. Praticamente. Eu tô literalmente a gameplay do Rock aqui na hora que ele começa a gameplay. Tá bom, daqui já tá bom. Esse aqui eu vou dar um delete. Aqui eu vou pra frente e vou ativar essa pressão aqui de novo para toda vez que eu deletar, tipo aqui o que que é esse? Cortei, dele tem o primeiro vídeo já junta. Agora eu dou Ctrl -Z, Ctrl Z, volta, tá, beleza, voltou. Agora vamos começar de novo. Salve rapaziada, seguinte. Ele começou com um salve rapaziada, e é o seguinte: aqui é no vídeo dele, ele começa com um gameplay dizendo salve, salve rapaziada, só que aqui eu vou fazer do meu jeito. Então eu lá vou... uma... camada a mais, vou dar um Ctrl-O. E vou aqui na minhas pasta de edição, volta, volta, volta. Vou aqui em personagem. Tomara que tenha alguma coisa aqui, tem cabeça aí com o jogo do nosso hora cana. usar aqui. Né? Aqui seria o certo aí ir no Google e pegar uma imagem adequada pro salve e salve, rapaziada. Né? Só que eu quero aquela coisa. Não tô com o Google aberto aqui e não vou abrir salve, não. Né? Então seguinte. vai ficar aqui na minha. Salve, rapaziada. Seguinte. Então vai ser o seguinte, ó. Aqui eu vou cortar essa parte, pagar aqui, pá, pagou. Salve rapaziada. Salve rapaziada Salve rapaziada Salve rapaziada Até aqui mais ou menos Essa parte aqui eu vou mandar mais pra frente Aqui eu vou fazer aquela animaçãozinha Básica que eu acho que eu já ensinei em Algum vídeo Eu vou aqui em um evento Um evento Poclop Se não me engano isso aqui fala Vou dar um zoom Vou dar 3K nessa tecla Do teclado Um pouquinho pra cá aqui mais um pouco afastando o zoom talvez aqui nesse primeiro, eu acho que eu devo dar um pouco mais um depois você vai tudo clicando numa coisa aqui, selecionando select e clicando no último aqui depois eu vou em fast e é isso, estamos feita a primeira animação salve rapaziada, seguinte salve rapaziada, seguinte aqui no seguinte eu vou botar essa salve. seguinte, esse vídeo esse... Esse... Esse... Começa aqui, aqui ele fala Esse vídeo então você pode até aqui vai ficar Sem branco Então aqui vai ser literalmente o seguinte né? Vou aqui, botão esquerdo Direito do mouse, vou em Inserir Nova track de vídeo uh, Mando mais um gosto track aqui de vídeo Essa aqui vai ser Shadow O nome, Shadow E ali de baixo vai ser legenda, legenda Nessa legenda aqui vai ser Literalmente que está escrito ali e já já achado, vocês vão entender pra que que é. Que ele fala salve, salve rapaziada, salve rapaziada, né? Então vai ser literalmente aqui ó. Botão direito do mouse novo, inserir te, texto mídia. E aqui eu vou escrever literalmente o que ele falou que é o. Selecionar tudo, vou aqui em fonte. Uh, vou pegar uma fonte boinha, boazinha, calma aí. parece que aqui não é a fonte mais perfeita que eu vi no mundo Mas já serve é pra alguma coisa, né? Aí é o seguinte, <risos> essa aqui era pra ter feito antes, né? Mas vamos lá Eu vou dar um CTRL C aqui Vou deletar Selecionando tudo aqui deletar Vou aqui em Preset, vou colocar Luffy, que é o nome do canal, colchão, Vou aqui em Save Vou aqui de novo e dou um CTRL V Ah, mentira que eu não... <risos> eu não dei CTRL C, velho Então vai escrever de novo <risos> Salve salve rapaziada pra quem não sabe ctrl c copia e ctrl v cola no caso eu esqueci de 10 comandos é isso, Vamos lá salve, salve rapaziada Esse aqui apaga, aqui a gente vai no evento um de novo, Seleciona tudo né, já está selecionado né gosto fazer isso aqui então é isso vai com o botão direito, vai em copy. vai aqui no com, com, com, pô, um de novo já aqui, vai aqui em paste e temos isso salve rapaziada ele tem muito texto seguindo assim, frame da imagem e agora vocês estão deve estar curioso para começar essa camada de cima que é Shadow basicamente eu vou criar clicar ctrl segurar aqui embaixo subir para cima e criar é, criar nova mídia a partir da, da mídia de baixo e é isso temos aqui a minha mídia cronada e vocês estão me perguntando para que duas mídias se a outra não é nem para fazer sombra nem nada do tipo vamos aqui em select plug e vamos escrever Gaussian blur". blur agora se eu pegar esse default aqui eu no caso, não vou gastar tempo fazendo isso vai na mãozinha, então eu vou pegar que eu, um que eu já tenho que no caso é o PerfectX a única coisa que eu vou fazer é no stage aqui é mudar a cor dele para preto então vou aqui seleciono aqui e vou tentar achar cor preto tá aqui vou aqui no efeito já temos uma meio com a sombra atrás, uma sombra meio diferente, vamos dizer assim. E agora, só pra me dar mais efeito, a gente vai pegar a imagem da cana aqui e abaixar a opacidade. Então vai ficar. Salve rapaziada! Salve rapaziada! Salve rapaziada! Seguinte! Aqui ó, aqui. Agora que ele faz o seguinte: o primeiro efeito já tem salve rapaziada. Se... Aqui ele fala o seguinte: então vamos fazer o seguinte: Eu Vou fazer literalmente o seguinte: vamos pegar a cana. Não, calma aí. Eu vou pegar a camada de, ba de baixo ou de cima, sei lá, vocês escolhem Eu vou pegar de cima porque é branca E daqui eu vou apresentar uma mídia branca, né, então é isso Vou aqui abaixar a duração E agora vamos animar isso aqui Só que a animação aqui vai ser, vai ser, vai ser diferente Vai ser do fundo Vou pegar o primeiro que e mandar isso aqui pro começo Vai ser do fundo Dá três clique, três cliques, dá um zoomzinho e aqui no finalzinho dá mais um ainda. Depois colocar tudo em Fast. Que lindo! Fast Lime já tava. Enfim, temos uma animação parecida rapaziada, com essa aqui rapaziada, agora. Seguinte, rapaziada. Se... Salve, rapaziada. Seguinte. Salve, rapaziada. Seguinte. Esse vídeo Salve, rapaziada. Se... Salve, rapaziada, se... Salve, rapaziada tá, se... Temos essa animação agora, mas não vai ficar só isso aqui. Por que não vai ficar só isso aqui? Vamos lá, mano. Aqui a gente vai em Video Effect. Vamos aqui em Gasol Black, que era o último filme que escreveu. E aí agora a gente vai escrever Rave. Aqui. aqui tem um reset 9 reset nole, mas eu também não vou ensinar como é que vai isso aqui Mas eu vou ter que ensinar de qualquer jeito Coloquei o efeito aqui, mas apesar de ele estar configurado, não sei o que acontece Então vou ter que animar o preset novo E é isso Eu vou aqui no finalzinho E é no finalzinho Vou aqui em horas, amplitude, amplitude e nesse aqui Deixa eu ver se foi Seguinte, esse Seguinte, esse então eu vou selecionar aqui, selecionar isso aqui, clicar com o botão esquerdo, ok? Esse é Fast, seguinte, esse aqui. seguinte. Seguinte, isso aqui eu vou dar uma apagadinha. Esse pitch. mais um papo aqui. Esse pitch era do seguinte. Certo, agora tá certo. Vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar essas coisas aqui pra cima. Criar é de nível, nível mute. Vou aqui em Rave e vou escrever Gaussel Blue colocar perfeito, é perfeito e mudar a medida de baixo para outra cor. No caso aqui, uh, aqui eu não sei, cara. Então rosto combina, não combina, né? Vou colocar um Esse vídeo seguinte. Esse pinte era para ter saído mesmo para. Então, salve rapaziada. Tá. salve seguinte. rapaziada. Seguinte. Esse pinte era... salve rapaziada. Cara, esse salve, preto rapaziada. aqui, acho que eu dou modificado, né, caminho. E agora que vocês não entenderam mais ainda, para que vai servir a camada Shadow Se não tem Shadow na camada, camada de sombra, é, tem que cumprir juiz isso né? Vocês vão aqui, é, se não me engano é aqui, então tá aqui, ó. 2D Shadow, vocês vão clicar 2D Shadow Uh, agora vocês vão ver que deu uma diferenciada em volta sabe, da camada, Salve, rapaziada. Só essa camada Seguinte. aqui que então vai estar crochado. Salve, rapaziada. Eu botar isso nos outros? podia aqui. Salve, rapaziada, é, não é valer muita era... eu não sei sabe, muito porque... Esse vídeo, era pra ter saído mês passado, porque teve um, cort... um corte, no áudio dele, Tira. Esse vídeo, esse... Era pra ter saído mês. Esse... esse vídeo, era pra ter saído, que era ter saído mês passado. Só que por... Agora que não me quebrou, hein? agora eu vou ter que ir no YouTube mesmo, eu não queria ir no YouTube, mas... Sabe rapaziada, esse, esse vídeo era pra ter saído mês passado, só que... Então é isso, vou ter que ir aqui no YouTube e já volto. Belezinha, fui aqui no Google Chrome, inclusive eu vou até fechar aqui, não, deixa eu deixar, não. Eu aberto, falei errado. Deixa aberto aqui pra pegar algumas imagens de anime, no caso aqui eu tava pegando alguns filmes do Luffy que eu vou usar, que é o que representa o canal dele, então será hora de até usar. Voltando pro San Vegas é o seguinte, aquele disse. Ó. Esse vídeo era ter saído. Esse vídeo, gente, então o que eu vou fazer? eu Vou pegar literalmente o vídeo, literalmente o que ele falou. Esse vídeo eu coloquei na prints. Esse vídeo e virou Esse vídeo era para terça... do mês passado. Mês passado. Ter saído do mês passado, só que por conta. Ter saído do mês passado, só que aqui ele vai falar só que por conta. Ah, esse aqui eu vou passar para camada de cima. Tá, embaixo, a gente vai aqui em Direct Mid, Direct vai em Solid Color, manda uma cor aqui aleatória aqui pra baixo, Fecha aqui no finalzinho, vai aqui, vai nesse coisinha aqui que eu não lembro o nome disso aqui, a gente vai aqui. deixa eu ver aqui pra... que é o Direct Mid, vai aqui em Color, vai aqui no. Esqueci o nome desse bichinho, pincelzinho, acho que é assim que fala, seleciona o fundo, calma aí, sai. Esse o fundo. E temos agora um fundo. Esse que ter... da para da... ter Pensei. saído mês passado. Esse... Deixa eu saber uma coisa aqui. Sabe, rapaziada? Tram, esse foi visto. Que... Então, isso aqui vai ser. Isso aqui vai ser. Calma aí. Tem que, aqui, tem que ir aqui. em... Mexe o soloque, blá, blá blá Isso aqui vai ser daqui. terceiro bem para frente. Entra até assim aqui Até o finalzinho dele ele vai indo Depois vai aqui Clica select, vai em face Esse vídeo era para ter saído mês passado só? Então, Sábado, rapaziada, sabe rapaziada Esse vídeo era para ter saído mês passado só... Agora vai lançar um Só que por conta Agora, agora Vou selecionar outra mídia esse aqui vai ser meio aleatório, tá? Ele vai falar só por conta e eu vou fazer uma parada nada a ver. Deixa eu só achar meio aqui. Luffy Gordinho e Você Row. Seu Rick, é o Rick Ho, Que quem não sabe Rick Roll é um meme que quando é, o cara é trollado. Entendi. Faz sentido. Esse vídeo era pra ter saído mas... mês passado. Só que por conta de eu ter ficado sem internet. Entendi. Esse vídeo era pra ter Esse saído mês passado. passado. Só que por conta. De eu... Esse vídeo era se... De eu ter ficado. Deu de ter... Eu ter ficado sem internet, aqui eu vou cortar o Rick Roll. vou deletar. Aquele ali foi entrando, aquele ali foi assim Isso aqui vai ser um zoom lá do fundo, certo? Um zoom lá do fundo, vai ter pra frente, Deixa pra frente, um zoomzinho aqui, para definir um mais zoomzinho. Um zoomzinho aqui na frente. Precisa selecionar tudo, vai face. Só que por Botar bota pra frente, <risos> cronei sem querer, né? só da tela de baixo, só que por conta. Só que por conta, não se para cima. Só que por conta, só que por conta. Uh, beleza, minha até agora eu não usei a gameplay de Free Fire, então acho que eu vou aqui pro finalzinho. Só que por conta, só aqui... ter saído mês passado, só que por conta. Aqui, aqui eu vou clicar Ctrl V CTRL C CTRL V é de uma humilde. Eu poderia pegar só daqui, tá? Mas. Mas eu vou pegar daqui só que por conta, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui se os caras usarem de forma errada, pode ficar igual os vídeos que eu fazia um tempo atrás Que fica meio enjoado a transmissão. Aí, enfim Aqui eu vou mandar aqui, pra... vou baixar o opacidade dessa aqui de fundo Vou cronar o Rick Hull, a Manda pra cima Só que por conta, essa só que por conta Aqui, te... só que por conta. Teu... aqui vai pra frente, pra... eu acho que eu vou botar uma nova camada pra cima Não, acho que não vai pesar. Vou descer essa aqui pra baixo isso aqui pra baixo esse aqui pra baixo também não, isso aqui tem que ficar em cima é, eu vou precisar de uma nova camada Por conta, só que por conta de eu ter ficado Só que por conta, deixa ver quando ficou como... Salve rapaziada, seguinte: Esse vídeo era pra ter saído mês passado, só que por conta de eu ter ficado sem internet. Tá, aqui no seguinte, eu acho que eu vou, eu vou colocar uma cor de fundo, velho, senão vai ficar preto, vai ficar meio, sei lá. Eu não sei que cor vou estar aqui Mas então não, isso vai, ficar, vai ficar essa cor aqui Fineiro Sabe preto. rapaziada Seguinte Esse vídeo era pra ter saído mês passado Só que por conta deu, te... Sabe rapaziada Seguinte Esse vídeo Que por, que por conta eu ter ficado sem terra Que por conta Agora vocês entenderam Porque eu demoro tanto Pra postar eu vídeo Ficou eu só que que por... vendo por... o vídeo A cada só 10, 10 segundos tô... Só que por conta Deu ter ficado sem terra. Aqui eu vou no termo de novo No navegador Vou escrever wi fi deixa eu ver o que tem. O que que tem pra wi fi aqui? Um GIF. Parece ser no wi fi Opa! Aqui ó, meio bom pra botar um, um vídeo. Literalmente. Sem wi fi Ou no caso, não wi fi não tem wi fi No wi fi Que erro aqui no wi fi Vou aqui no wi fi Seleciona aqui. Só que por conta de eu ter ficado sem internet. Eu... Só que por conta de eu ter ficado sem internet. Tá, esse no Wi-Fi aqui vai ser o seguinte Lembra que eu falei eu Não sei se eu cortei do vídeo Mas eu falei que se ficar fazendo essa transição Calma aí Se ficar fazendo essa transição aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Como assim? Entrou. Sabe, rapaziada Seguinte Esse vídeo já vai ter do mês passado Só que saiu. por conta Se ficar fazendo se ficar, isso aqui, tem... direto no vídeo Vai ficar muito joado, velho Eu aprendi isso da pior forma Depois de ter editado um vídeo meu né, F o vídeo ficou bom mas o som ficou meio enjoado, então é isso, prende cozeiros que eu vou dar só um, um zozinho só pra ficar assim só que por conta de eu ter ficado sem internet e o Rick que quem foi Rick é o amigo dele que editou o vídeo, tá ligado? agora me quebrou ai me quebrou porque eu apaguei o vídeo dele não tô afim de colocar o vídeo dele aqui pra usar a cena que ele usou do Rick então o que que eu vou fazer aqui? E o Rick? Rick, Rick, Rick, Rick Eu não lembro qual Ele usa Minecraft de referência O canal do Rick Eu acho que eu vou pegar aqui, deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui Deixa eu ver o que tem a Minecraft aqui Tem um porquinho Tá Que vai uma ideia Que surgiu literalmente do um nada aqui, calma aí. Quer ver? Tem várias ideias aqui né? que na real, que vê do nada, vem na cabeça. São umas mais complicadas que a outra. Então não vou fazer. Uh, então vamos lá pra minha ideia, né? Vou pegar aqueles porquinhos da Sandra, que é o Pig Zombie. HD GIF, que Minecraft Pig Zombie. E vai estar como um GIF. Ah não, eu achei que ia havia... vir. Não, funcionou. Eu, Rick, Só que, que eu achei quem que, foi... que o fundo ia ficar meio bugado. E o Rick, que quem foi? E o Rick, que quem foi? E o Rick, que foi? Quem... E o Rick. Quem foi. Que quem foi.. Calma aí, tem alguma coisa errada aqui. E o Rick que quem foi.. E o Rick que tem. E o Rick que.. que Rick. Ah, não, vou ter contado o vídeo. Vou ter contando o áudio. E o Rick. E quem foi.. Quem titou esse. Que titou esse vídeo. Que editou esse vídeo. Que quem titou esse. E o Rick quem titou esse vídeo. O Rick que editou esse vídeo. E o Rick que titou esse Yo, Rick, Rick... Yo, Rick, e o Rick editou esse vídeo E o Rick esse E o Rick... E editou esse vídeo E... Tá. Certo. Então é o seguinte Atrás do Pig Zombie Eu vou deixar a gameplay do Hulk passando Vou deixar essa parte em né? meio, vou cortar a outra parte Só vou dar uma baixada na cidade pra usar de fundo Quer ver? Vocês vão entender. Tá baixado no pigzombie, eu vou pegar o pigzombie Zombie mandar dar um mesh opt aspect não sei a tradução daquilo ai pegar, pegar aqui, pegar aqui vou aqui nessa coisinha aqui e mover só pra o eixo x eu achei assim que fala eu vou dar, tô aqui nessa... tô na setinha do mouse, tá? do mouse no do teclado eu centralizar o zombie aqui, zombie não, é, zombie pig e o Rick que eu te trouxe. E que... Sem querer rolou uma animação aqui, porque foi o seguinte.. É... Eu tô usando isso aqui, ó. Isso aqui ele sincroniza com a agulha. Tem... Se eu desativar, ele não vai sincronizar com a agulha. Então no caso, quando eu não tava aqui, só vou frame aqui, vou ter que pegar isso aqui, mas esse aqui é o começo. E o Rick editou esse vídeo. Pegou aqui no meio. Se bem que isso aqui não tá tão igual não, né, velho? Tá? Então, acho que isso aqui tá meio.. Não tá tão no meio, assim. Perfect. ou oh, quase isso. Eu vou mudar uma pra cima. Aqui embaixo, o em injection dash test. Na real, vou fazer do outro jeito. Eu aqui, mídia, vou legar teste test Vou aqui, legira é de mine, que é um preset que eu só ver Vou pagar aqui vou escrever, rick Eu nem sei se é assim, tal, Nick. Eu não lembro se é assim. Se não for, aí eu não sei. Mas eu vou escrever assim ele vai ficar aqui a... Nossa, mas esse aqui vai ser muito grande né? Quer ver, eu vou mandar aqui atrás Me dá meio aleatoriazinha Que pode ser que dê certo, né? Eu vou tar, botar aqui no framezinho dois, Quatro frames 4 frames tá bom né? Pro zoom que vai... A lapada de zoom que vai na tela Editou esse vídeo e o Rick. Editou esse vídeo, né? E o Rick que editou esse vídeo, né? Tá, Agora tá certo. E o Rick <risos> editou esse vídeo e o Rick editou esse vídeo. Tá, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte: vou dar um mini, não zoom nesse porquinho. Dar um, uns 3, 4, 4, 5, 4. Dar um zoom pra frente. Coffee, velho Eu acho que Eu posso dar menos zoom, velho Eu acho que vou, de... vou ter muito zoom aqui no finalzinho Aqui, um pouco aqui, assim E o Rick editou esse vídeo E o Rick editou esse... Coffee Esse pouquinho acho que vai ter que subir pra cima, né? Não pra aparecer um pouquinho Esse aqui eu vou ter que coronar ela Mas por enquanto não, porque eu vou fazer o seguinte Vocês viram que eu usei Legacy Test né? Que é um texto... Uh, meio que especial, digamos assim eu vou aqui em propriedades eu acho que é sem tradução, não sei, provavelmente é vou aqui em animate eu vou aqui no comecinho aí tá, vocês viram que vai estar tá branca ali né então aqui eu vou aqui no finalzinho e vou selecionar literalmente outra cor sozinho, tal, os deixa eu ver qual que eu... como que vai ficar aqui eu... e o Rick editou esse vídeo e o Rick editou esse vídeo Só que eu posso fazer outra coisa Sabendo que isso aqui no finalzinho vai ser Azul escuro Eu posso fazer meio que um camaleão assim, Verde Camaleão, Agora vai ter que ter um padrão 1, 2, 3, 4 Muda 1, 2, 3, 4 Nossa, isso aqui vai ficar igual a malha mesmo. Deixa eu só.. Um, dois, três, quatro, manda pra cá. Um, dois, três, quatro, manda pra cá. e o Rick editou esse vídeo e o Rick editou esse vídeo dá pro cara ter um ataque epilético isso aqui atrás enfim ficou da hora Seleciona aqui mídia nova aí é nesse aqui aqui ele vai aqui em effect, E no caso blur já tá aqui tá aqui um gaze blur aumenta aumenta não sei que faço ideia e o Rick editou esse vídeo e o Rick editou esse vídeo Beleza, agora no porco, o porquinho vai ter também Nossa, tem que ter no porquinho Manda ele pra cima Vai aqui, se não Só pra ficar um pouco aqui em volta Aura E o Rick editou esse vídeo você... E o Rick editou esse vídeo E é por isso que ele só tá saindo agora Passado, só que por conta De eu ter ficado sem internet E o Rick editou esse vídeo E... Certo, aqui Selecionar o vídeo de baixo de novo Aqui CTRL E vou selecionar o Luffy Gordinho Aquele mesmo esquema Deixa eu só ver até onde vai E é por isso que E é por isso é por isso leva que... é isso... até metade Mais ou menos aqui Aqui vai dando um, um zoom de leves E o Rick editou esse vídeo e... e é por isso que ele só está saindo agora Rapaziada É pra... Salve rapaziada, esse vídeo era pra ter saído mês passado, só que por conta de eu ter ficado sem internet, e o Rick editou esse vídeo, e é por isso que ele só tá saindo agora rapaziada, é praticamente isso, peço perdão para ter... É por isso que ele só... É por isso que ele tá saindo agora, eu, que é, é outra coisa que eu tenho que fazer é achar mais memes, ai ai, no um caso que eu não sei o que eu faço aqui agora, agora eu não quebrei todo. né? Por isso que ele só tá saindo agora, velho Que que eu coloco ali? Ah, que que eu coloco, velho Não sei, não faço ideia e Por isso que ele tá saindo agora Deixa eu ver se tem alguma coisa Neme, alguma né? coisa assim Do Luffy Me salve Luffy Deixa eu ver É Acho que é isso aqui Certo, coloquei aqui o meme do Luffy e vai ser a última coisa que eu vou esse vídeo. É por, né? tá agora, é, pra... é por isso que ele só tá saindo agora, rapaziada. É por isso que ele só tá saindo agora, é rapaziada. Prática... É praticamente isso. Então vamos lá. Aqui, sem fundo. Praticamente isso. Penso o pirretão que demora e a frequência demora e a demora e a demora e a E a aqui dá um S em tudo aqui, seleciono deleta, não, calma aí, seleciono tudo até aqui e deleto, GG ai ai, e aqui também não vai ter freeboy mais freeboy vai ser naquela parte, que aqui vai deletar tá? tá. é por isso que ele só tá saindo agora rapaziada É pra... aqui eu vou aqui direto, humilde humilde, selecionar o fundo A gente tá o left, né? Praticamente isso, peço. É praticamente isso, peço o é perdão pela demora. É praticamente isso, peço perdão pela demora. Que é isso, terminei. Agora vocês usei o resultado de tudo isso. E eu vou botar em som aí quanto tempo demorou pra fazer isso aqui, não sei. Porque mim esse vídeo vai ficar muito corte para pra ficar curto. Então é isso. Eu vou dar um zoom aqui no canto, né? Vamos lá.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 eu só eu tô aqui no finalzinho, né? Quase ninguém chegou até aqui. Eu queria pedir pra vocês compartilharem o último vídeo que eu coloquei, que eu postei, até porque aquele vídeo, velho, que eu queria muito que chegasse num, num... dono do áudio que no caso é o Portezoa, não sei quanto é, que lê, tá ligado? É isso. Se vocês imaginassem. Daria grato a vocês aí. Isso. Agora eu vou dormir porque eu tô com o um sono.